Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Avorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que estudaremos no próximo domingo. E essa lição tem como tema O Despertamento Renova o Altar. O texto hoje está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 e diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado Verdade prática Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras capítulo 3 versículos 2 a 5 Depois do versículo 10 ao versículo 13 Graças a Deus Estou mais uma vez aqui com o professor Joás Professor muito bem vindo em nosso Amém. meio e hoje nós vamos trabalhar uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual Principalmente quando nós falamos de renovar o altar, reparar o altar, né? Falar de altar é, é bastante propício, né? Não para é? os nossos tempos, né? Graças a Deus Vamos lá então? Vamos lá Antes quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos, amigos Que nos dão a honra de estar conosco em todos os programas E nós somos gratos a Deus pela sua vida Deus te abençoe de uma forma especial e a nossa oração é que o Senhor abençoe você, toda a sua casa, todos os seus negócios e que você seja uma bênção de Deus aqui nessa terra. Deus te abençoe. Introdução. Nessa lição iremos mediar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade de que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Professor, nós vamos falar, enquanto na lição passada nós estudamos sobre o avivamento espiritual, agora nós vamos falar de um ingrediente que mantém esse avivamento em nosso meio, é reparar o altar praticamente todos os dias, constantemente, né? Isso, tudo começa no altar, né? Não tem culto sem altar, né? E, e se o altar estiver quebrado, não estiver em condições de uso o culto não vai acontecer, então é, é extremamente importante né, a restauração do altar. Verdade, primeiro começa no altar, né? Isso. E é bom lembrar disso, né quando a gente fala desse altar, né? quando a gente fala do desper... do despertamento, quando a gente aproxima de Deus, a gente passa a olhar para a gente mesmo, né? É, e, e, e o altar é, é o lugar onde a gente está mais próximo de Deus, né? é mais perto de Deus, porque esse... Esse Deus que é fogo consumidor, né? é, se nós nos chegássemos é, diante dEle do jeito que nós somos, né? chegássemos diante dEle do jeito que Ele é, nós seríamos consumidos com certeza, por causa da santidade dEle e por causa da nossa, do nosso pecado. Verdade. Mas aí o que, o que, que Ele fez? Ele providenciou um, um meio para que nós pudéssemos nos chegar mais perto. Né? Essa providência é o altar. Né? Glória então, a Deus é, Quando a, quando a gente está diante do altar A gente está diante da presença de Deus né? e, e sem o altar Por isso que não tem culto Porque nós estamos perto de Deus É no altar verdade O altar não tem como se é chegar a Deus E interessante que Desde lá do Gênesis né Quando a gente vê o sacrifício né Que Deus pede a Abraão Do seu filho Isaque Isso já prefigurava o sacrifício de Cristo E ali apresenta então o altar e vamos falar assim, né? Cristo, ele inaugurou esse altar, né? Que nos aproxima de Deus. Sim, é, ele foi o holocausto perfeito. Graças a Deus. É, e agora sim nós estamos perto mesmo, né? Verdade. É, nós podemos chegar com confiança diante do trono, né? Glória a Deus. Vamos lá então, capítulo 1 despertamento conduz o homem ao altar. Então nós falamos na lição passada do avivamento, e esse avivamento nos aproxima de Deus. Sim. E no altar nós reparamos a nossa vida, né? o altar aqui nós vamos falar muito da nossa vida. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe, lhes proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Bom professor, isso já estava determinado na lei, que seria assim, e Deus através desse momento, desse despertamento, desse retorno ó, do povo de Israel da Babilônia para as terras de Jerusalém, novamente né, depois de 70 anos, eles sentiam essa necessidade de se aproximar de Deus através daquele culto, e o culto começava no altar, né. É, que, que curioso esse verso 3, né, do capítulo 3 de Êxodo. Verdade. O terror estava sobre eles. Verdade. É, por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. É, o terror estava sobre eles. Isso, isso é muito significativo para nós hoje, né? É os tempos que a gente vive, né? A igreja é afastada do altar, né? Em algum nível, né? É, os irmãos impedidos de congregar em muitos lugares, né? De estar na igreja em comunhão com os outros irmãos, né? Diante é, é, do altar de Deus, né? Porque Deus está onde tem dois ou três. É é, ali está o altar de Deus, né, e assim, é, a igreja passa por tempos complicados, né, difíceis, né, e tem muita gente com medo, tem muita gente com esse terror aí, é Verdade. Né? É, estando sobre eles, né, esse terror é, bem presente nas suas vidas. E assim, é, a necessidade é a mesma, né, e correndo para o altar, né, e se o altar não estiver em condições de uso, restaurar o mais rápido possível. Verdade. Ah, né? é, eu, eu li um comentário né, de é, dois amigos que andavam muito juntos, né, e curioso, os dois escreveram a mesma coisa. Né? John, John Wesley e um um pastor que foi um pastor metodista também, né? que foi diretor de um instituto metodista importante, que era muito amigo de John Wesley, e o comentário de um e de outro diz a mesma coisa nesse, nesse verso de Esdras, né diz que o perigo iminente deve acelerar em nós o nosso dever. Né? Esse povo estava tomado de medo, de terror, uhum. né? por causa do perigo dos, dos vizinhos, né? da vizinhança. É, e tomados de terror, é, o dever que eles tinham de reconstruir o altar primeiro, eles tinham que reconstruir o templo, esse era o dever que eles tinham. Mas eles começaram pelo altar, eles começaram pelo mais importante. Né? Não, eles perceberam, ó, nós estamos cercados por inimigos, por toda parte. É, a gente, como a gente está cercado por muitos inimigos, como a gente tem muitos inimigos agora nessa situação, a gente precisa mais ainda da amizade de Deus. E como que a gente precisa ser amigo de Deus agora, que a gente tem mais inimigos do que antes? Né? Então a gente vai começar por aqui, pelo altar. A gente não vai reconstruir o templo sem antes é, se achegar a Deus, uhum. né, através do altar, sem antes começar pelo altar. E foi o que eles fizeram. Talvez seja o que nós devamos fazer também. Né? Os inimigos é, se multiplicam, né, os inimigos da igreja, do povo de Deus, se multiplicam. É ingênuo quem pensa que não, né, quem olha para esse movimento todo e pensa que não é nada né, contra a igreja, é só coisa do momento, né, isso é ingenuidade, penso eu. Né. É, então, é, já que os inimigos se multiplicam, né, sejamos mais amigos de Deus ainda. Né? Uhum. É, já que é, precisamos ser mais amigos de Deus ainda né Vamos reparar os altares quebrados né Vamos restaurar a comunhão mesmo íntima com Deus Que aí a coisa vai é, ter um caminho melhor Muito boa explicação, professor e quando a gente fala dessa questão, dessa necessidade né O terror está aí mesmo né Nós estamos vivendo esse momento aí da, de pandemia É um terror que está assolando o mundo e quem sabe é a hora agora, você que está em casa, de pensar nisso. É, e eu te faço uma pergunta. A sua vida está em conformidade com os princípios da Palavra de Deus? Faça essa pergunta para mim também. A minha vida está em conformidade com os princípios da Palavra de Deus? Se ok, nosso altar está em dia e nós podemos ficar tranquilos. Né? O terror está aí, mas é o que diz a Bíblia no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso. Nenhuma seta né, chegará à sua tenda, pode cair mil ao seu lado e dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Agora, se o nosso altar não está consertado, o perigo é iminente e corremos o risco de ser presas muito fáceis ao nosso adversário. Muito cuidado, né? Por isso que eles começaram pelo altar. Por isso. É, o inimigo, é, quando a comunhão com Deus está funcionando, né, o inimigo nem enxergar, eles não enxergam. Verdade. E nem enxergar o povo de Deus não enxerga, porque uma vez que está escondido, né? Verdade. Os é, que habitam no esconderijo, é, escondido de quê? Né, do inimigo. Verdade. É, então, Verdade. É, eles começaram pelo lugar certo. Né, Graças a Deus. Altar. E nós vemos aqui no ponto 2 que todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. E nós temos vários exemplos aqui. Primeiro, né? No tempo do profeta Elias contra o rei Acabe. Segundo, quando o quando piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. É, e nós vemos aí ainda um terceiro, quando os judeus voltaram do cativeiro, que é isso que nós estamos falando. Então nós vemos aí, professor, o seguinte, que todos os despertamentos, todos os avivamentos começaram com a reconstrução do altar. Toda a proximidade a Deus começa com a reparação de alguma coisa que precisa mudar na nossa vida. É interessante, é, o mais conhecido é esse primeiro aí, né? Ele, Elias, ele, né? Ele... É, lança um desafio para os profetas de Baal né, e de Azera, né, é, aquela multidão de falsos profetas né, é, clamando em alta voz o dia inteiro e Elias, é, enquanto eles estão lá naqueles rituais deles, Elias está aqui, pega uma pedra aqui, coloca ali vai lá buscar outra pedra. Do jeito que Deus, é, do jeito que Deus é, colocou na sua palavra para ser feito, né? ele foi reconstruir o altar, colocou tudo em ordem, ainda colocou algumas dificuldades a mais para que o fogo é, viesse, né? e mesmo Verdade. assim o fogo veio. Né? Por que, que o fogo veio? Por causa da comunhão, né? por causa da intimidade. E olha que interessante, e a gente encerra esse, ponto, esse capítulo primeiro. Elias fez uma oração tão rápida, 19 palavras... Mas a comunhão dele, depois de ter restaurado o altar, ele já estava em comunhão, mas o restaurar o, restaurar o altar, mostrou para o povo é, é, essa disciplina, esse cuidado, esse capricho, e ele estava tão perto de Deus, que ele fez uma oração de 19 palavras, e Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava em volta, e todo o povo gritou, só o Senhor é Deus. Talvez, professor, como você já disse, seja realmente é o um momento de nós repararmos o nosso altar, para que o Senhor faça um milagre na nossa vida, na nossa nação e enfim, no mundo em que nós vivemos. Né? Talvez seja esse o momento. Glória a Deus. Capítulo 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No, antigo, no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu a igreja de Corinto, Primeiramente vos entreguei, o que também vos recebi, porque Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Escreveu ainda, Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele. Então nós vemos que o altar no Antigo Testamento, já falamos, prefigura Cristo. Então quanto mais nós, nós nos aproximamos de Cristo, mais o terror vai diminuindo, mais a presença de Deus vai aumentando, mais a insegurança diminui e automaticamente mais a segurança aumenta. É perfeito isso, né? É, nós, nós vimos aqui né, na lição 2 né, passada que é, a obediência a Deus ela, ela afasta a aflição. né? Verdade. Quanto Verdade. mais é, perto de Deus, mais obediente à sua palavra, né, mais longe da aflição, né, mais longe de ser tocado pela aflição. É, é, Entenda-se com isso né, Que não é isento de aflição né? verdade, é, verdade Os terrores são são é, Superados com mais é, Força, com mais facilidade né? Eu vou dar um exemplo é, <risos> Lá no antigo testamento em Gênesis Quando a gente fala daquelas dez pragas né, povo de Israel lá no Egito As três primeiras pragas o povo de Israel experimentou sofreu ela, junto. sofreu junto. Mas na quarta praga, Deus falou assim, faraó, a partir de hoje, eu vou separar o meu povo e o seu povo. Na terra de Gósen não vai haver problema nenhum, mas no resto do Egito, o negócio vai ficar feio. Então a gente vê o cuidado de Deus, o capricho de Deus, a proteção de Deus para aqueles que se achegam ao Senhor. É, a gente falou desses profetas aqui todos, né? Verdade. A restauração de altar, Elias, né? É o uhum. mais emblemático. É... E assim, a gente olhando a história desses homens, a gente percebe que o primeiro a sofrer a profecia é o profeta, né? Verdade. Interessante demais, né? É, vem chuva aí, né? Só uma, uma nuvem do tamanho da mão de homem, mas vem chuva e corre, né? Aí aparelha o carro e, e, e o rei corre e ele ainda, não sei como, mas ele ainda ultrapassa o carro, né? A tradição diz que... É, o próprio Espírito Santo levou ele, né, Verdade. Com, com uma super velocidade aí, né, é, e assim, porque senão a chuva, né, vai molhar ele. Ele profetizou a chuva, agora tem que correr. Verdade. Né? É, depois em fome e ele, se não fosse o cuidado de Deus, ele também sofreria fome. Verdade. Né? É, teve que depender de uma viúva, né, depois para saciar a sua fome. Então é, o profeta é o primeiro a sofrer a, a as consequências o da profissão. peso, né? né? Então, é, é, isso é fato e é real com a igreja também. Né? Verdade. Professor, nós ainda estamos falando nesse capítulo que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E aqui nesse ponto 1, nós vamos falar o seguinte, toda a trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. E a gente vê isso em Efésios 3, versículos 6 a 9. Depois, Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício e levou nosso pecado sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. E por fim, né, o Espírito Santo, que também é Deus, ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra Ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então nós vemos aí que esse plano de Deus, de nos aproximar dEle, né, isso envolveu as três pessoas, a trindade. É. E a gente vê a cooperação, né, a ação de cada um deles, e o quanto isso foi importante para nós nos aproximarmos de Deus. Eu acho interessante esse texto de 2 Coríntios 5. né? Dizendo, Muito bom. É, vai dizer que o Pai né, ele estava em Cristo reconciliando, Consigo mesmo a humanidade inteira. Muito né? bom. É, isso é, é a Trindade em ação, né? O Espírito Santo estava é, com ele desde o começo até a, a cruz e depois na ressurreição foi pelo Espírito que ele né? A Deus. Ressu, ressuscitou, né? Então nós vemos é, é, a atuação da Trindade, né? É, e como Cristo, é, aqui é, o, o ponto é que Cristo é o centro, né, da nossa comunhão com Deus, é, mais uma vez a gente tem que falar, né? É, nós vivemos tempos complicados, né? É, Jesus foi tirado do centro, verdade. Né? E nós precisamos que ele esteja no centro novamente, né? Então esse tempo é, é um tempo propício à reflexão, né? E a igreja precisa fazer isso, é, e a igreja precisa é, dar a Cristo a honra devida, né? O lugar central está escrito que ele tem a primazia de tudo né? ele tem a primazia, ele é o primeiro é, verdade um quarteto que a, a gente gosta muito né? é, quem, quem é quarteteiro admira demais, né? desde Wayne Hooper até aqui né? uhum. é, os arautos do rei já cantavam né? que se ele não for o primeiro então já não é mais nada não verdade. passa uma ilusão verdade. É, porque ele é, é o, o papel central, né, o ponto central, né, aonde tudo converge é Cristo, né, é, as escrituras são sobre ele, né, nós estamos aqui por causa dele, né, nós estamos fazendo o que estamos fazendo agora por por ele, né, por causa dele, por meio dele, é, nele nós existimos, nos movemos, né, é, dele somos todos nós, né, e tudo é para ele por meio dele, né, então é Cristo não pode é, ser tirado do centro né? É e verdade. assim, a igreja né, Dos nossos dias Tem feito isso né? Tem tirado Jesus do centro para colocar outras coisas Olha que interessante Você falou uma coisa muito interessante Eu amo quarteto, amo aralço rei E amo demais esse índice que você acabou de falar aí é, Uma certa feita Perguntaram para a filha do pastor Billy Graham Naquela época Lá em 2001 2001 Naquele Das torres gêmeas, foi 2001 né 11 de setembro, 11 de setembro de 2001, naquele, naquela catástrofe lá, da, desastre lá das Torres Gêmeas. Pouco, pouco tempo depois perguntaram para a filha do Billy Graham, onde estava Deus quando aconteceu aquilo ali? Perguntou assim, num tom de desafio, né? Desafiando. E ela falou assim, Deus está no mesmo lugar, Deus está no trono do mesmo lugar. Agora, vocês tiraram Deus do lugar onde ele não deveria ter saído, das escolas das casas, das igrejas, foi uma resposta tão categórica, e de fato é mesmo, Deus não mudou. Agora, nós em relação a Deus, né? então a gente percebe essa mudança, e quem sabe é a hora, professor, da gente repensar nisso aí, né, e voltar. Será que a primazia da nossa vida tem sido de Deus? Será que o primeiro lugar é de Deus? Ou será que tem outros deuses ocupando o lugar do Deus verdadeiro? Pois é, uh, uh, alguém alguém fala do nome de Deus ou algo relacionado à sua palavra hoje, né? é, aí já vem alguém com algum discurso esquisito sobre o Estado laico, né? como se fosse o laicismo francês né? e não uhum. a, a laicidade francesa e não Verdade. o laicismo mesmo. Uhum. Né? Nós somos um Estado laico, não laicista. Verdade. Né? É, então não, não, é, não há problema em governante nenhum... Em, em pessoa pública nenhuma manifestar sua fé, seja em qual Deus for né? é, acontece que se tivesse é, alguém falando de Buda de Maomé ou de qualquer outra divindade né, não, esses, esses que se manifestam né, com, é, conclamando o estado laico não se manifestariam é verdade. Né? mas como é Cristo <risos> quando alguém fala de Cristo já, já levanta polêmica já causa problemas é. é embora pode ser essa pessoa um exemplo de cristão ou não né qualquer um tem que ter o direito de manifestar sua fé né o, o, o, embora o brasil seja um, um país laico né ninguém é proibido de cultuar a deus nenhum no brasil verdade. Né? é bom que continue assim né que seja verdade, assim que... verdade você falou um negócio muito interessante eu tenho observado hoje de manhã hoje mesmo eram umas seis e meia, sete horas, bem cedo, eu estava dando uma, uma, uma olhada nos perfis do, do Twitter, eh, através de, um, de, um, de uma determinada pessoa, que eu não vou citar nome por uma questão de ética, quando ele se manifestou a sua crença no Senhor, rapaz, que é a confusão que ele arrumou na, nas mídias sociais, principalmente no Twitter, tem gente que se levantou contra, falando, que, falando atrocidades é em relação claro. a Deus. Então é o momento da igreja manter uma postura e de não tirar Deus do lugar, que ele sempre deve estar, que é no centro de todas as coisas. Né? Professor, nós nosso tempo está quase lá. Nós vamos falar do ponto 2 agora, nós estamos falando da trindade, né? Mas o ponto 2 fala que o Espírito, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então aqui nós vamos destacar ainda três pontos, três não, cinco pontos, quatro pontos. Primeiro, o Espírito revela. Segundo, o Espírito ensina, claro que as profundidades do Vitupério da Cruz... Terceiro, letra C, o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. E ainda a letra D, o Espírito penetra todas as coisas. Olha que interessante, o Espírito revela, primeiro ele revela quem ele quer, ele ilumina, ele tira a venda dos olhos. Segundo, ele ensina sobre as profundidades de Cristo. Terceiro, além de ensinar, ele explica, ele esmiúça, né? ele revela, esmiúça. E por fim, ele ele ainda penetra os nossos corações e incute isso lá quando o homem dá lugar. É, sem o Espírito Santo, né, nenhum cristão seria cristão. <risos> Impossível, é, né? Porque não entenderia a palavra, não teria a é, sua visão iluminada, né? Verdade. Não, não, não teria o discernimento do que Deus, do que Deus fez através de Cristo, né? Verdade. É, tudo isso é o Espírito Santo que mostra, né? Não teria consciência de pecado, né? Verdade. É, porque isso aí a lei traz, mas é, a lei traz, assim, ela só aponta o pecado. Né? O homem sabe que é pecado matar né? por causa da lei. Né? Ele sabe que é pecado cobiçar porque está escrito, não cobiçarás. Né? É, é... Mas isso não é consciência do pecado, isso, uhum. é só, isso é só uma citação, isso é só uma regra, né? É, o Espírito Santo, ele traz a consciência, o homem admite. É diferente do que Adão fez, né? Quando uhum. jogou a culpa no primeiro que ele achou, e o primeiro que ele achou foi Deus, né? Diferente do que alguém pensa, pode pensar. Verdade. Foi a mulher que tu me deste, né? Então a culpa está em Deus, Deus é culpado. Ele não, eu não pedi mulher nenhuma, o Senhor colocou aqui. Foi ela, <risos> foi né? Foi o causa, Senhor, foi por causa dela que eu pequei, mas quem, foi, quem me deu ela foi o Senhor. Então a, a, a culpa, ele está jogando a culpa toda em Deus, né? Verdade. É, e todo pecador faz isso, ele transfere a culpa para Deus, né? Quando qualquer coisa dá errado, Deus é culpado, né? É, mas ele se esquece de Deus em todos os outros momentos, né? E quando alguma coisa dá errado em consequência de algo que ele fez, ele vai e culpa Deus, né? É, mas, é o ser humano, é, né? É, mas é, o confessar né, é por causa do Espírito Santo, eu confesso o meu pecado porque ele me convenceu de que eu sou pecador, né? É ele verdade. me convenceu que a culpa não é de Deus, não é do meu irmão, não é do meu pastor, não é do meu líder, a culpa é minha. Né? E ele assumiu a culpa que era minha e me redimiu. Então, é, eu vou e confesso, eu sou pecador, eu não merecia essa graça, né? por causa da ação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é que faz o crente ser crente. Né? Rapaz, é é muito profundo isso é. quando a gente fala é, é, disso aí. E é interessante que é o Espírito Santo que nos aproxima desse altar. Pois. Né? É. Ele nos convence, nos, nos nos atrai, né, e nos conduz até a Cristo. Olha que maravilha. Agora, professor, nós, nós terminamos aqui essa lição falando de um perigo, né? Cuidado com as imitações, que é o capítulo 3 Eu achei muito propício aqui eh, o pastor missionário Eurico Bergsten falando sobre isso, né? O cuidado de falar desse altar, né? E ele falou muito interessante aqui, falou que o Cristo é o nosso centro, depois ele fala o cuidado com as imitações, nem tudo que reluz é ouro, né? Então ele vem falando também... É, os profetas de Baal fizeram um altar também, só que não era o altar ao Deus verdadeiro. Sim. E, e Baal não respondeu a hora nenhuma, né? E fizeram um barulhão. E né? até meio-dia, né? E fizeram um movimento. Né? Cortaram é, o corpo. E é. demonstraram uma disciplina, né? Uma disciplina, é, assim espiritual, né, uma disciplina religiosa muito grande, né, se cortando, se, se mutilando, se machucando, né, por causa do, do Deus deles, né, um culto meio estranho, mas demonstraram uma devoção muito grande, né, mas é, não é não é o jeito de cultuar, não é a aparência de sabedoria, né, não é o movimento, não é o barulho, né, é, o que o que o que mostra um culto verdadeiro é se esse culto está sendo prestado ao Deus verdadeiro no lugar, né, num altar verdadeiro. Né. Verdade. Qualquer falsificação, né, é, extrapola, é, o, o, o que é o, a verdade de Deus, né, é complicado, né, não vai funcionar. E complicado. a gente até encerra isso, professor, falando que nós não podemos misturar o santo com o profano, não, não dá certo. E eu quero ler só um parágrafo aqui e a gente encerra. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou os especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma e etc. Sabe até imitar o batismo do Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Complicado isso, né? Mas é verdade, de né? O jeito até fala em línguas, até é, induz o outro a falar, né, aquelas línguas que ele está falando. É, e assim, quem, quem observa, o observador mais desatento, né, acha que aquilo é mover de Deus. Né? Aí passa aquele barulho todo... Né, é, aquele que falou a língua Aquele que fez o barulho Aquele que... É, continua a mesma vida de sempre né, é, Continua é, caloteiro, enganador, caluniador Mentiroso Mentiroso é, como que o Espírito Santo atuou nesse sujeito? De jeito nenhum, né? Isso foi, foi, foi barulho estranho, não foi barulho do céu, não foi fogo santo. Verdade. Do Espírito santo. Então a gente tem que ter cuidado mesmo. Muito cuidado. E outra coisa para a gente encerrar, professor. É, quando a gente fala de avivamento, né? Todo avivamento ele é precedido pela palavra de Deus. Então, se não tem a palavra de Deus, se não foi precedido pela palavra de Deus, não podemos considerar como um genuíno avivamento, tá? Trazido pelo Senhor. Todo avivamento ele é produzido, ele é precedido pela palavra de Deus por um quebrantamento. E em alguns casos não é nem tanto zoeira. É um quebrantamento. É. Aí sim é depois vem a zoeira, né? É diferente. Pode ter até o barulho. Não, verdade, Mas quando o despertamento é verdadeiro né, verdade. ele, Esse barulho é produzido pelo avivamento de Deus Pelo meditar na palavra né, é, a, a, a libertação verdadeira ela é pela palavra né, verdade palavra de Deus verdade. Professor, estamos chegando ao final da nossa lição Queremos agradecer aos irmãos, todos vocês que estiveram conosco E é um momento de nós refletirmos sobre se estamos perto de Deus ou não Que essa palavra seja uma palavra num tom reflexivo e que pensemos e adotemos medidas para nos aproximar do Senhor, principalmente nesse momento de pandemia. Queridos, queremos lembrar a vocês que nós estamos orando por vocês, a igreja do Senhor está orando e esse momento vai passar em nome de Jesus. Deus te abençoe, voltamos no próximo programa e agradecemos a todos pela companhia. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Música